Esse impeachment é golpe, esse impeachment é golpe, porque para ter impeachment, impeachment é sim previsto na Constituição, mas para ter impeachment tem que ter crime de responsabilidade. Nós não temos crime de responsabilidade, então falar impeachment é golpe. Olha, eu espero sinceramente que o governo possa ser mantido porque ele foi eleito, se o governo vai mais para a esquerda ou não vai, quem faz parte do governo vai ter que responder por isso. Nós que não somos julgulhantes, somos oposição de esquerda, vamos cobrar uma agenda de esquerda nesse governo. Não vamos fazer parte do governo, mas vamos estar na rua agora, defendendo a democracia e vamos continuar na rua, defendendo uma falta de esquerda que esse governo até hoje não cumpriu. As ruas estão cheias porque querem um governo que radicaliza a democracia, querem um governo que não para governar alianças espúrias, trocando tempo de TV por secretarias. Esse modelo ruim, esse modelo acabou. É necessário manter a democracia, é necessário estar na rua e é necessário exigir uma pauta de esquerda. É necessário lutar contra o um ajuste fiscal, é necessário lutar pela democratização dos meios de comunicação, é necessário lutar por reforma agrária. É isso que a gente está aqui em praça pública cobrando.